com um bonézinho aqui, ajeitar aqui, né? Boa noite a todos, vamos ao vivo aqui, vou ajeitar esse boné aqui, porque... Um Botar a fique o meio que faz download aqui. Abre pra mim, abre pra mim. Ali vamos lá. As anotações. Que beleza, fazendo um teste aqui, pessoal. É só pra gente dar uma ajeitada aqui, né? Vamos ajeitar aqui a câmera. Isso, beleza. beleza. Deixa eu ver aqui. Opa! E yeah. Muito bem! Levantou um pouquinho a cama aqui, vai ficar melhor, né? Aí, o garoto. Deixa eu como é que ficou. Ok, tudo tranquilo aí? Tá beleza? Agora vamos falar aqui um cadinho. Já já começo a falar para vocês, o assunto que eu quero conversar com vocês hoje, um bate-papo com vocês aqui, tá? trazendo para vocês aqui algumas informações. Né? Primeiro, nós temos aí, né, tivemos aí um, recebemos um ofício da Justiça Eleitoral, onde o doutor juiz eleitoral, o doutor Leonardo Guimarães Moreira, ele que é juiz eleitoral, agora da comarca de Candeias, né? nos comunicou, a, a emissora a qual eu estou trabalhando, falando que a partir do dia 5 de fevereiro nós devemos estar procurando aí o município de Candeias para fazer o recadastramento, é, é, o recadastramento biométrico obrigatório, né? recadastramento eleitoral biométrico é obrigatório. Ou seja, na prática, nós iremos ter que sair daqui do município de Santana agora e ir até Candeias, fazer né, esse novamente esse cadastramento. Isso vale para todos, de acordo com o ofício né, é, é divulgado aí para a gente. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui hoje é para, mais uma vez, dar da, da publicidade, levar até você, meu querido minha querida, é, a publicidade daquilo que está acontecendo. Né? Então, até o dia 4 de fevereiro, por exemplo, o cidadão satanense pode ir até Campo Belo resolver pendências no cartório eleitoral, né? é, é, mudar de endereço, alterar aí endereços e por aí vai. A partir do dia 5 de fevereiro, de acordo com o ofício, né? é enviado até, é, até esse até a emissora e também enviado à Câmara dos Vereadores, que eu já tenho conhecimento que os vereadores também receberam esse ofício, é, Vamos ter que sair daqui do município e ir até Candeias, a partir do dia 5 de fevereiro, e tem um prazo, início dia 5 de fevereiro, e o término dia 10 de outubro de 2019. Por que, que eu estou gravando essa live aqui? Eu estou gravando essa live, gente, para trazer primeiramente informação, e depois, para deixar claro a alguns né, intelectuais aqui do município, de alguns que acham que sabem de tudo, mas não trabalham na imprensa, né? não trabalha na imprensa, não sabe é, é, é, é, o que se passa nos bastidores, ele sabe, sabe o quê? É ficar conversando é, é, no, na, na, na, na, naquilo que ele acha que está certo. Então nós que trabalhando na imprensa, nós temos acesso a várias informações. E eu, e, eu me lembro que eu ouvi eu, eu uma certa informação dessa, e eu me lembro que o jornalista, o radialista na época, foi chamado de mentiroso, né? foi falado que era mentira, que isso não iria acontecer, como aconteceu. E eu, como jornalista, eu tenho por obrigação de levar essas informações até você. Né? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, né? para que você, cidadão santanense, tenha ciência. Não estou aqui usando de mentira. A partir do dia 5 de fevereiro... Todo cidadão santanense, eleitor do município de Santana, que vota aqui em Santana, que, que é eleitor de Santana, vai ter que se deslocar daqui até Candeias. Até aí tudo bem, né? Vamos fazer, vamos cumprir a lei. TRE fez um resoneamento, né, que foi, é como é chamado, e Candeias, é, Candeias Camacho e Santana de Jacaré vão ficar tudo numa comarca só. São as informações que a gente tem, inclusive recebendo o ofício da própria comarca, do próprio juiz da comarca. Pois bem, então fica bem claro aqui esclarecendo que o início do recadastramento biométrico obrigatório né, de cada eleitor se dará a partir do dia 5 de fevereiro até o dia 10 de outubro desse ano. Caso contrário, quem não fizer poderá até ter o título cancelado se não fizer as, a, a, a, o recadastramento e as atualizações dos cadastros assim como de ofício. Primeiro ponto gente eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte eu tenho recebido várias fotos né, inclusive tenho recebido várias fotos é, no meu no, no meu WhatsApp né, das pessoas parabenizando né a reportagem que eu tenho feito é, é, falando que alguns lugares têm dado resultado alguns lugares têm, têm tido aí uma certa é, um, um, um certo acerto né é, é, tanto do lado público quanto do lado privado né a, tem funcionado Pois bem, eu quero aqui continuar dizendo para vocês, o cidadão santanense paga os seus impostos, correto? O cidadão paga os seus impostos. Então eu sempre estarei cobrando, como jornalista, como é, é, radialista, estarei cobrando em favor do que é certo, em favor do povo. Né? É, eu poderia aqui virar a ser né, um, um, um vir a ser aqui, por exemplo, um, um, um, um, um atacadista, né? virar aqui um político do atual governo de Santana, né? poderia virar aqui uma folha de São Paulo em cima por exemplo do Bolsonaro, mas não quero essa intenção, não é o meu intuito, não preciso disso, né? eu até tenho, não, não esconde ninguém, tem um bom trâmite com o atual prefeito, com a, a, os, os vereadores, né? mas cabe a mim, cabe a mim enquanto imprensa, enquanto chega informações, a estar cobrando em favor do povo, dar voz ao povo, né? dar voz ao povo aqueles mesmo favorecidos, e eu vou tocar que amanhã eu estarei indo na prefeitura estarei indo na prefeitura conversar ou com o prefeito ou com quem é responsável pela obra aquela obra lá no buracão gente, aqui já passou da hora ah, mas você sabe que está difícil ah, você sabe que as coisas estão tá assim não importa, o IPTU já chegou para aquele pessoal o IPTU já chegou na casa de cada morador que ali está Até quando, né? até quando a, a, a, o povo vai continuar esperando Inclusive, eu tenho notícia que uma senhora, esses dias, caiu lá dentro. Outro senhor também quase caiu. Nós sabemos que o Estado está em crise. Nós sabemos que, que está tudo lacrado, inclusive. Né? Eu não entendi o assunto para não gerar polêmica questão politiqueira, não entrei no assunto para não gerar polêmica, é, deixei passar. Nós, é, os funcionários públicos, os servidores públicos municipais, recebeu agora essa semana o salário de dezembro. A gente sabe que a situação está já também, é compreensível. Mas o morador que mora ali no Buracão, por exemplo, paga o seu imposto. Se ele não paga o seu imposto o nome dele vai para a ativa então alguma resposta tem que ter. E está todo mundo calado. Entendeu? Está todo mundo calado, não pode acontecer isso. Está né? tudo tá calado Você vai, não precisa nem da parte pública, nem o povo cobrando. Mas, mas, peraí, então fica difícil. Né? Então, a hora do pessoal aí juntar e começar a cobrar seus direitos, entendeu? Não é brigar com a prefeitura, não é chamar o prefeito de, de disso, daquilo, a gente tem que respeitar as autoridades, foram instituídas através do voto direto, através do voto democrático, tudo bem, mas o direito de cobrar é do cidadão. O direito de ir e vir do cidadão está sendo lesado naquele lugar. Está sendo lesado e eu tenho recebido várias fotos, eu tenho recebido várias, é, é, é, vários vídeos né? de pessoas, a Ratinho, pelo amor de Deus, pede alguém para fazer isso por nós. Pede alguém para entrar aí e fazer isso pra gente, porque nós pagamos impostos. Né? A questão dos lotes sujos. Essa semana eu recebi mais ou menos umas 30 fotos de lotes baldios, sujos, que estão aí por, pela cidade mas essa parte já está sendo tomada providência até até o momento eu, eu, eu tenho eu tenho tido é, notícias de que o fiscal da prefeitura tem ido até as pessoas conversado pedindo para limpar beleza né mas vamos fazer a nossa parte também né nós temos visto aí vereador postar fotos no Facebook aqui nessas redes sociais mostrando praça suja praça cheia de mato né é nós temos visto Pessoas reclamar, inclusive eu, eu tenho uma página no Facebook de pessoas que estão reclamando de medicamentos que estão em falta, a gente vai apurar isso, né? e não adianta uh, os políticos fechar a cara para mim, não adianta os políticos achar ruim inimigo, entendeu? Isso é um direito do povo. Eu estou exercendo o direito da informação, o direito da imprensa, e isso ninguém vai tirar de mim. E com um agravante, eu não, não recebo de, de, de, de, de, de um órgão público, se bem que eu poderia receber, porque eu tenho a minha firma tudo arrumadinho, entendeu? Eu poderia estar trabalhando, mas eu, não, não, a opinião não é essa. O a minha, a minha, a minha, meu intuito é mostrar à população santana que em Santana existe jornalista, existe radialista que não tem rapeso com o poder público, tá? Eu não tenho, eu não tenho poder eu, não tenho raprezo, eu recebo. As instituições, eu respeito o prefeito, eu respeito o vice, eu respeito o secretário, eu respeito os vereadores, por isso que eu cobro, porque eu chego com eles, converso com eles com respeito. Com respeito, porque é um direito do povo, eles também têm o direito de se explicar, eles também têm o direito de chegar e falar: ó, você sabe a situação que está, Lendo, tá beleza, mas quando? Quando será feito? É isso que o povo quer saber: quando será feita essa obra no buracão. Quando serão feitas essas limpezas da surda, da cidade, que está um matagal, de acordo com postagem do próprio vereador, eu cito o nome, vereador Cristiano Santiago de Paulo Tingu, entendeu? Que postou em suas redes sociais várias fotos mostrando aí é, é, matos altos. Então, para a gente cobrar do, do morador, tem que fazer a nossa parte. Aí você fala assim, o Ratinho não entende. Ao mesmo tempo que está é, postando que a prefeitura fez, eu não tenho que é, é, ficar de um lado ou de outro, eu sou imparcial. Entendeu? Se a prefeitura foi lá e fez, eu vou lá mostrar do quem doer, se não fez, eu vou cobrar, se o um morador também não fez, vamos cobrar de quem que as autoridades públicas competentes para fazer, entendeu? A nossa Constituição Brasileira, aqui em Santana, não pode ser diferente, eu sempre falei isso nesses oito anos, de sempre falei isso nesses oito anos de estar, né, é, é, é, levando a informação, apesar que muitos não gostam de mim, porque sabe, né, é, é, é, é, sabe que eu, eu, eu não tenho, né, eu não tenho papas na língua, e também já ouvi muita verdade, né, de intelectuais, entre aspas, pessoas que não sabem nada de imprensa, né, pessoas que se acham melhor do que todo mundo, não sabem na hora que tá cagando, tá? Agora, eu quero mandar um abraço aqui pra todos vocês que estão escutando aqui, entendeu? De maneira nenhuma essa live aqui é pra atacar o prefeito, é pra atacar os vereadores, nós só queremos. O pessoal do buracão tá lá ilhado, né, a sorte dessa a saída por baixo. Mas... Mas aquela rua que tá lá, quando será feito É só isso que nós queremos. E amanhã estarei indo na prefeitura buscando informações, tá? Porque eu tenho a lei de acesso à informação que me garante essa informação e garante a você, cidadão, entendeu? Isso é um direito do cidadão. Qualquer um do cidadão pode ter informação, né? Então é, a pessoa perguntando aqui, ratinho, eu voto em Santana, eu arrumo o cadastramento em Campo Belo. Até o dia 4 você pode ir é, é, na, na agência de Campo Belo e regularizar alguma coisa, mas a partir do dia 5 é em Candeias, tá bom? O oh, que tem mais? Ah, o pessoal está acompanhando a gente aqui? Então, gente, é isso, entendeu? Nós, não, não, ah, mas você, é, é, as pessoas falam assim, ah, o um ratinho vive 20 política 24 horas. Gente, a política tem que fazer parte da gente. Nós vivemos num país democrático, num país onde a política faz parte do cotidiano da pessoa. Nós estamos vendo aí a barragem de, de Brumadinho, entendeu? É, é, é igual uma pessoa falou, um jornalista falou, realmente, se tivesse político prometido lá em Mariana, lá em 2015, quando aconteceu o acidente de Mariana, talvez teria evitado essa tragédia. Né? Ao contrário, fizeram um decreto, é, aliviaram a barra e está aí, esse monte de mortandade. Entendeu? Não temos que, que passar a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Nós temos que respeitar, sim, temos que ouvir os dois lados, porque a pessoa também tem o seu parecer. Mas não é um jogo democrático é isso. Então eu ouvi eu, eu, eu aqui nesse intuito. Primeiro da notícia que nós vamos ter que recadastrar lá na cidade de Candeias a partir do dia 5 de fevereiro, o prazo inicial dia 5, e o prazo término dia 10 de outubro. Então, ou seja, dar os pulos e vai ter que lá fazer o recadastramento biométrico eleitoral é, obrigatório. Entendeu? Ou seja, é obrigatório. Se não fizer, pode ter o um título cancelado. Inclusive eu tenho um número de ofício em anexo, entendeu? É, eu consegui o número do meu ofício é anexo, então eu sei do que eu estou falando. Eu gostaria. Eu gostaria que. Vamos lá, desatualizado aqui. Vamos lá. Eu gostaria que desse um parecer, pô. Entendeu? Essa, essa ponte lá do buracão precisa ter uma resposta. Vai ser quando? Vai ser o mês que vem? Vai ser daqui 15, 15 dias? Vai ser daqui é, dois meses, três meses? Entendeu? Então a prefeitura deve se manifestar através de sua assessoria de imprensa. Que eu sei que já tem assessoria de imprensa, deve se manifestar, entendeu? A cega disso. Mas coloca a data para não fazer o povo ficar tá esperando. Entendeu? O povo precisa saber quando vai solucionar esse problema, quando vai ser solucionada a limpeza das praças. Nós tivemos uma corrida, por exemplo, ontem, que foi a maravilha. Parabéns! Inclusive eu postei nas minhas redes sociais, incentivando. Entendeu? Santana precisa disso, é bom para Santana. Entendeu? Mas não podemos, através de uma, um, um projeto bem realizado, um evento bem organizado, simplesmente cruzar o bravo. Não, tá bom. Não tá bom, não. É 24 horas, nós temos que preocupar com Santana. Entendeu? Então é essa a minha preocupação. É outra. Deixa eu apagar esse negócio aqui, tá me eu... Pera aí. Vamos lá. Tá me vendo aí? Tá tudo beleza? Dá um joinha pra nós aí. Então é isso. Essa é a nossa preocupação. Igual eu, eu, eu recebi mensagens aqui, por exemplo, no meu WhatsApp e também na minha parte social. Tá faltando medicamento, saúde, na farmacinha. Tá faltando? Manifeste, gente. Entendeu? Nós estamos lidando com o dinheiro do povo. Nós estamos lidando com o dinheiro público. Se não, é, não é, da, que é problema da prefeitura, então vamos falar de quem que é o problema, vamos cobrar de quem é. Cadê os nossos deputados estaduais que nós votamos? Esse ano tivemos aqui em Santana Tenta e tantos deputados. Esse ano eleitoral passou agora. Será que nenhum vai olhar para Santana? Tivemos tantos N deputados federais que, que prometeram saúde, prometeram isso, prometeram, mas infelizmente, né? Mas infelizmente. Entendeu? Só aparecem nessa época, mas está muito cedo, nem tomaram posse. Ainda. Tem deputados. Que foi reeleito e está no mandato Que precisa olhar para Santana Entendeu? Tem, tem que olhar para Santana A saúde precisa, a educação precisa O município precisa Entendeu? Então, dou a quem doer né? Eu não vou aqui Para atacar o prefeito, para atacar o vereador Porque eles são autoridades legitima, Legitimamente constituídas Mas é um direito meu Enquanto cidadão, um direito seu Enquanto cidadão, cobrar ações efetivas Né? <risos> Isso que tem causado em muitas pessoas questionamentos. Então eu tenho recebido vários vídeos, né? tenho recebido fotos, né? até ameaças de me processarem, já chegou a esse assunto porque querem calar minha voz. Vamos calar minha voz porque eu estou falando alguma mentira, gente? Eu estou falando alguma mentira? Eu estou mostrando o, o, o lado bom, estou mostrando o lado ruim, estou mostrando os dois lados. Será que eu vou ter que mostrar? Será que eu vou ter que ser puxa saco? para ter valor nessa cidade, então eu não vou ter valor, porque eu não vou puxar saco de ninguém. Não estou aqui para puxar saco de ninguém. Até porque eu pago meus impostos. Eu pago meus impostos, eu contribuo dentro daquilo que, que me é garantido em lei, que me é obrigado em lei. Né? Então, é, eu, e outra coisa, o povo me lixando com a opinião do grupo político de lá, do grupo político de cá. Eu quero é o povo, o meu negócio é o povo, porque eu sou povo e nasci com o povo e o povo que me ouve. Entendeu? É o povo que está sempre acompanhando, é o povo que está sempre me ouvindo. Entendeu? Vou estar tá nas reuniões da Câmara. Vou tá, estar se sempre, tá sempre nas reuniões da Câmara. Se eu, se, se eu puder perguntar a qualquer um dos vereadores, eu vou perguntar. Se eu tiver de questionar qualquer vereador, eu vou chegar ao vereador falando e tal. Se não quiser responder, é problema dele. Agora, se o cara não quer ser questionado, o cara não quer ser é, é, questionado lá na Câmara, ou em qualquer lugar do setor público, larga o cara. Entendeu? Porque está ali vai ser questionado. Quem paga o salário dele sou eu. Quem paga o salário do agente público sou eu. Quem é o um patrão do político sou eu. eu. já falei isso várias vezes. Só que vai chegando certo de conversa, vai chegando certo de conversa, que vai indo, você perde um pouco a noção. Porque aqui, Santana, você só serve. Se você puxar saco, não é meu forte. Né? Nem de amigos meus, íntimos, pessoais, que eu tenho é, é, é a liberdade de entrar na sua casa, eu, eu, eu, eu, eu prefiro não, não, nem, nem comentar as coisas, para depois eu não falar que eu estou puxando saco. Então, fica uma coisa, sabe? Uma coisa assim, sem resposta. Estamos iniciando, mais um ano, né? Estamos iniciando mais um ano e toda vez a culpa é do Cabral, gente. A atitude precisa ser tomada. Ou então larga, não, não, não vamos largar de governar cada um, faz um grupo. Vamos criar um, um grupo WhatsApp, WhatsApp né? e colocar o um administrador, um ou administrador, dois. E depois reúne todo mundo, nós né? vai fazer isso em Santana esse mês. O uh, mês que vem vai fazer outro. Nós precisamos de cobrança, nós precisamos de pessoas efetivas. Entendeu? Então, eu estou trazendo essa nota aqui porque eu fico muito aborrecido quando eu escuto alguma conversinha de alguns políticos por aí, né? Que a vida inteira manipulou, entendeu? E se me encher muito meu saco, eu digo nome, manipulou religião, manipulou entidades, manipulou usou a tudo quanto é nome. E agora, com advento da internet o povo vai cabeça aberta, estão com medo das redes sociais. Não precisa ter medo, alguém não teme. Entendeu? Eu vou vir para as redes sociais, sim. Entendeu? Vou vir. Se o prefeito fizer coisa boa, eu vou mostrar. Se o prefeito não fizer amém, eu vou cobrar. Se o vereador fizer coisa boa, eu vou cobrar. Vou, vou, vou elogiar. Se não fizer, vou mostrar. Né? Se não fizer amém, eu vou cobrar. Afinal de contas, eu sou um pago com o meu salário, com meu dinheiro. Né? E eu gosto sempre de frisar. Eu sou representante do Conselho Tutelar, sim. Fui escolhido pela sociedade, quem é o meu patrão é você. Então já começa por mim. Eu reconheço que eu sou empregado do povo. Se o povo me cobrar, eu tenho que ver aonde eu estou errando e tentar corrigir, porque eu sou empregado do povo. Ao contrário de muitos que sentam numa cadeira e pensam que são autoridade, pensam que manda, não manda, gente. A autoridade maior é o povo. Nós temos que ter ciência disso. A autoridade maior de qualquer lugar é o povo. Assim diz. Por isso que eu votei no, no, no Bolsonaro e acredito né, num governo que está só começando agora. Acredito que vai ser um governo bom. Se não for, nem eu sou a primeira vez no bambu. Né, porque não sou um deus Quem manda é o povo na pátria. Né, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. Né, então, por quê? Brasil acima de todos. Deus acima de todos. Então Santana Santana, Santana acima de tudo. Deus acima de todos. Não é o ratinho acima de tudo, não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano, não é o político A, o político B. Ah, porque eu fiz isso. Você não tem mais com sua obrigação, meu amigo, ou minha amiga. Entendeu? Você está servindo ao município, você está sendo pago para isso. Vamos largar de demagogia, vamos largar de reunir em grupinhos de pessoas que se acham intelectuais, mas que não conhecem a periferia, que não conhecem a, a, a, as dificuldades do povo, aquele que precisa de um exame, que muitas vezes não sai. Aquele que precisa de, de um calçamento na porta de sua casa, uma, um poste de luz na porta de sua casa. Porque muitas das vezes esses grupos né, intelectuais, eles já têm né, a sua vida social estável. Eles já têm, eles impõem no prefeito ali só para adaptar, mas na verdade não sabe de nada. Entendeu? Não conhece a realidade de muita gente. Começa a andar, começa a ir nas periferias, na, no, nos bairros mais distantes do centro. Vocês vão ver o que eu estou falando. Pessoas que necessitam de, de, de estar sempre com o de assistência social. Então, eu estou falando isso aqui porque eu, eu ando em Santana eu conheço muita gente. Entendeu? E eu vou mandar um aviso aqui para alguns. Se não gosta do que eu falo, tem um dispositivo chamado no Facebook que diz assim, ó, bloqueia. Vai lá e me bloqueia. Não precisa me acompanhar, não. Que a sua presença me acompanha não faz falta nenhuma. Quem paga minhas contas sou eu. Entendeu? Agora, que precisa tomar atitude, tudo? Precisa. Estou falando isso. Dá uma caída aqui, essa bendita, bendito o Então, nós estamos aqui ao vivo, né? Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Aquele abraço, aquele alô Para todos vocês né? E que nós possamos Pensar no bem comum Nós possamos pensar Numa Santana diferente né? Numa Santana Onde nós teremos né? é, é, Mais responsabilidade Com aquilo que nós fazemos Ah, mas está ruim o governo Eu não disse hora nenhuma isso Eu disse para vocês Eu não estou aqui para atacar o prefeito não estou aqui para atacar o vereador, tá? Mas enquanto o povo não der o grito e não começar a questionar, a situação vai parecer que está bem, entendeu? eu amanhã estou indo na prefeitura, entendeu? Se tiver essa de imprensa, me atende. Se não tiver também outra pessoa, me atende. Nós queremos resposta acerca do buracão. Por escrito, se for preciso, tá? Se não tiver. Segundo ponto, quando irão fazer a manutenção as limpezas das praças? vereador Cristiano Santiago de Paulo postou na sua rede social. Porque a gente tem que mostrar. Chega um momento que a gente não tem que é, ficar, né? É, é, ficar ali, é, dando, é, dando guarida, buscando é, é, desculpas, buscando caminhos. O cara assume o poder executivo, o poder legislativo, ele sabe da responsabilidade. Ele sabe da responsabilidade. Eu quero aqui abrir um, um parêntese e parabenizar aí a toda a equipe, né, lá da, da do pessoal que organizou a, a corrida ontem entendeu? eu também não vou ser covarde e só falar os defeitos eu tenho que mostrar as virtudes também tem coisas boas acontecendo, sim é, isso é uma coisa boa dá visibilidade para o nosso município, né dá visibilidade para o nosso município entendeu? tem coisa boa sim acontecendo né? então a gente não vou aqui só falar mal ou deixar de falar ma mal não porque eu não posso né? então a verdade é essa deixa eu ver aqui meu filho o que está acontecendo aqui que você não está saindo som aqui ah meu Deus do céu ah entendi é aqui né então tá bom vamos lá pessoal está acompanhando a gente aí o Renato Oliveira Elias Silva José Silvestre né, tá todo mundo acompanhando a gente Então muito obrigado a vocês aí pela, pela, pela, Pelo acompanhamento, né? Por todos vocês Então, gente, é isso Não estou aqui atacando, não quero atacar Vereador, não quero atacar prefeito Entendeu? São, são autoridades Legislativo constituída Quero parabenizar o evento de ontem né? foi, foi, foi um sucesso né? é, Apesar que o pessoal Correu lá, não deu nem tempo da gente chegar a tempo, Mas parabéns, ouvi as fotos de parabéns, e que mais eventos como esse continuem, é, então, né? continuem acontecendo, né? que mais eventos como esse possam a, a, a fluir né? e possam ter aí mais, é, é, possam chegar a ter mais vi, né, ao um encontro, né? que possam, Santana precisa, né, Santana precisa estar no mapa, precisa estar levando coisas boas. Mas o que eu estou falando é porque as pessoas têm cobrado. Então, até quando nós vamos ficar sem resposta? Precisa de resposta. Né? Se a Prefeitura já tem assessoria de imprensa, responde assessoria de imprensa. O povo precisa de resposta. Né? Afinal de contas, é duro eu dizer. Afinal de contas, o povo é o patrão. Assim como é meu patrão, é patrão de, de muitos. Então, é, essa é a minha ideologia, esse é o meu pensamento. Não vou mudar porque o A ou o B não gosta de mim. Gostar de mim ou não gostar não vai fazer diferença nenhuma. Se eu der um milhão de reais porque não gosta de mim, ele vai pegar, né? ele vai pegar um milhão de reais não gostando de mim, então eu estou tranquilo nessa parte, estou em paz e que Deus possa nos abençoar, né? Deus possa iluminar a vida dos nossos governantes, porque na, na verdade, é a gente deseja que o melhor possa acontecer. Quando voltou a, a nossa live aqui? Isso! Vamos lá! Download, aí, meu filho! Download aí, isso! Aê, agora é beleza! Você que está chegando aqui agora, gente, eu estou falando aqui de algo que, que vai E todo dia vai ter, viu? Agora se é o nosso jornalzinho online aqui Eu vou trazer informações aqui de Santana é agora eu disse, se vier coisa boa eu falo Se vier coisa ruim também eu vou falar Eu ah, vou falar Porque alguém tem que falar e imprensa é isso, e imprensa é para levar informação Né, quero ser real Entendeu, não, não, não, não admito é, é, Viver na forma é, Sendo controlada Até porque, né, somos Cidadãos Deixa eu tomar água aqui pra melhorar Minha água toma aqui gente, ó, ó, ó. Está comigo aqui. Então, é isso. São duas reivindicações que eu venho pedir aqui, em nome do povo, do pessoal lá do Buracão, né? também do pessoal que está reclamando aí dos marcos, né? na cidade, praça, é, rua suja. Tem como a gente cobrar o poder público, o poder municipal, as pessoas, se o prefeito não fizer a parte dela. Então, tem que fazer. Quando vão fazer? entendeu? Só queremos resposta. Nós queremos resposta, queremos saber quando isso irá acontecer. E isso não é falar mal do prefeito. Falar mal do prefeito é chamar ele de vagabundo. Falar mal do prefeito é falar que ele faz isso, que ele faz isso. É falar mal. Agora, eu cobrar no direito de cidadão não é. Né? Olha só, gente, 19 horas e 51 minutos. Esse foi o nosso bate-papo aqui na nossa live. Sempre que puder, estarei junto com vocês aqui, levando essas informações, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Então, amanhã, repetindo aqui, estarei indo né, lá, na, lá na na prefeitura, buscando informações né, acerca dessa, dessa ponte, se vai ou não vai ser construída, quando será construída, né? Eu tenho informações, mas infelizmente eu não posso soltar, porque se eu soltar e fizer, o um mentiroso saiu, então... Aqui não, a gente vai de acordo com aquelas informações que chegam para a gente. Né? Então essa é uma das questões, reivindicando aí para a população. E quando será feita essas capinas nesses locais? Né? E eu quero adiantar aqui e não quero aqui usar de, de covardia, né? e nem de falar que eu estou julgando ponto. Mas toda a cobrança que o cidadão faz não é sensacionalismo, é direito. Sensacionalismo é quando cobra aquilo que não existe, tá? Então não adianta eu, eu, eu Evito de dizer nomes porque tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente bom de bico e ruim de gaiola aqui em Santana. A verdade é essa. Tem muito, muito político bom de bico e ruim de gaiola. Mas esse é problema deles, né? Ele tem seus eleitores. Ainda tem gente que acredita neles. Deus possa abençoar a vida deles. Eles possa levar a vida deles de jeito que eles quiserem, né? Mas enquanto tiver recebendo dinheiro público, a gente tem que cobrar, porque o dinheiro que você recebe não é dinheiro de empresa privada, é dinheiro do povo, né? Tem é obrigação de devolver para o município em serviço bem prestado. Seja na saúde, seja na educação, seja qual área que for, tem que devolver um serviço bem prestado. Né? E se depender de um calo na sola de sapato, eu vou ser. também que faça a parte do meu o cidade também tem que fazer a parte dele. Hein? Então eu quero que mais uma vez aproveitar, tive tipo, dando uma volta aí. Tem alguns votos aí que ainda não foi limpo. Né? O pessoal está é, é, tá brincando com as coisas, gente. Entendeu? Olha, lá eu estive andando aí, tem uma, Tem uma casa aqui, abandonada aqui no na, na, na, escadão, que se abusar tem um dinossauro. Quem que é o dono dessa casa? Tem que saber quem que é. A, a população não aguenta mais essa, essa situação lá no alto, não é mais né Também postei esses dias na minha rede social aí, um vídeo, né? Um, um, um, umas fotos sobre um lote que tem lá na nas popular. Hoje eu estive com o dono, conversei com ele. Então, eu sou limpa lá, o pessoal tá ligando pra mim, tá mandando mensagem, entendeu? E tudo que ali. Então, tamo aí, né? É igual eu disse pra você, tá aí sozinho, não tem assessoria, tô bonezinho, bonézinho, cabelinho tudo apaiado, não preciso de assessoria pra falar em nome do povo, né? Eu não preciso reunir com um grupinho de intelectuais, entre aspas, pra dizer que, ah, é, beleza, posso errar, mas eu tô errando em favor do povo, tá? E a opinião de quem se acha intelectual, pra mim, ó, pouco me importa. Entendeu? A verdade é essa, pouco me importa. vivo com a sua intelectualidade, eu vivo com o povo. É diferente, entendeu? Porque eu conheço o povão. E o povo muitas das vezes eu não fala com vocês, porque às vezes não dá nem chance para povo explicar. O dia que começar a ouvir o povo, as coisas começam a andar. Começa a ouvir o povo, começa a andar nos bairros. É? Parece que tem medo de ir aonde que o povo está. É? Parece que tem medo. O povo não morde não, na hora de volta ele vai lá pedir não chegar lá e falar assim... Não, só dá o um botifamento que nós vamos comprar. Nós vamos fazer... E depois só... Não adianta. Entendeu? Ah, você está irritado, tu Estou irritado. né O que mais eu vou falar? É, porque falar que me iam processar. Então, eu estou esperando me processar. Agora, arrumaram e não dá com a cabeça. Né? Porque eu vou falar e o que eu tenho que falar, eu vou falar. Tá bom? Deixa eu ver quem está assistindo. A internet tá meia lenta aí. Não tá dando nem para ver. Mas vai comentando. E depois, quando eu terminar essa live aqui, eu vou... Eu vou estar... Tá papo com vocês aqui, entendeu? E se você tiver perto de sua casa um lote sujo, seja da prefeitura, seja do, do, do dono, manda foto pra mim no meu WhatsApp, né? Tá aí nos grupos aí. Eu tenho uma página que chama Santana de Jacaré Notícias em Foco. Todas as notícias de Santana tá lá. Doa quem doer, tá? Doa quem doer. Do, do... Pode ser prefeito, pode, pode ser polícia, pode ser cidadão comum. Se tiver errado, a gente vai colocar lá. Sabe por quê? Porque eu não tinha notícia. Eu direito da imprensa ninguém tira. O direito de informação, o direito de todo mundo, viu? Ah, mas eu acho que você deveria, você não tem que achar, entendeu? Se você não quiser, eu não lê, se você não, quer ler, não quiser ver meus vídeos, não vê, se não quiser escutar meus áudios, não ouça. Direito, você tem o direito de escolha, viu? Um abraço para vocês, muito obrigado, uma boa noite a todos. Amanhã estamos de volta e amanhã estou indo à Prefeitura procurando informações sobre essa ponte aí no buracão, viu? O pessoal do buracão que está me cobrando aí, ó, amanhã eu tô indo lá na Prefeitura com assessoria de imprensa ou quem tiver lá para me dar informação. E eu trago para vocês aqui. Na minha página, Santana de Acaria do em Sobre a questão dos matos na pracida também, vou procurar quem é responsável para ver se rumo isso aí. E os lotes sujos de dono também. A fiscalização tem que ir atrás. Para fazer a fiscalização, notificar, porque senão isso vai virar uma, uma bagunça. Lugar que não tem lei, as coisas não funcionam. Um abraço a todos, boa noite.